Hey guys, what's up? Aqui é o Manoel, uma cena da English Experience. E agora eu trago mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês com expressões, gírias, que a gente utiliza de fato no dia a dia. E você sabe como é que se diz você quem sabe in em inglês? Então, por exemplo, alguém chega pra você e pergunta, o que, que você quer pra jantar? Aí você fala, você quem sabe, tipo, você decide, você quem sabe. Como é que eu falo isso em inglês? A expressão correta é it's up to you. It's up to you.